Pai do Senhor a todo povo de Deus Aluno amado da Ebinar, né? A todo povo de Deus que acompanha o nosso canal PR Paulo Lopes Nós estamos aqui esta manhã com a palavra revelada Eu vim aqui para trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus Para te dizer que o diabo Ele não está preocupado com você O alvo e o projeto diabólico não foi direcionado para a tua vida né? e nós vamos trazer aqui alguns versículos bíblicos para analisar esta palavra nós estamos diante de um tempo em que há muita confusão Dentro do Rei de Deus Porque as pessoas não entendem a Palavra de Deus Não compreendem a Palavra de Deus E nessa manhã Eu inclinei o coração Deus tocou meu coração Para falar Das verdades bíblicas Muito bem Nós temos aqui Os textos que nós vamos analisar agora né? E O tema Deste trabalho É o diabo não está interessado em você. Lucas capítulo 13, versículo 31. 1 Samuel 17, 32. 1 Pedro 5,8 E Efésios 6, 12. Começaremos então a analisar a palavra de Deus por Lucas. Né? No capítulo 13, no verso de número 31 Palavra de Deus Diz assim a palavra do Senhor Naquele mesmo dia chegaram uns dos fariseus Dizendo-lhe, sai e retira-te daqui Porque Herodes quer matar-te Louvado seja o nome de Jesus Esta é a primeira palavra Retira-te daqui e vai para um outro lugar porque Herodes busca matar-te, tirar a tua vida, nós sabemos que Herodes é o cara mais usado pelas trevas, pela força das trevas para barrar o reino de Deus, o projeto do diabo é barrar o reino de Deus. Né? E você se torna vítima do diabo Quando você começa a trabalhar no reino de Deus Jesus aqui está trabalhando no reino de Deus E Herodes está tentando matar Jesus Você veja que a Bíblia também fala Que Herodes matou todas as crianças abaixo de dois anos de idade Porque ele queria matar quem? Jesus Ele queria barrar quem? Jesus Ele não quer, sabe a, a, o projeto dele não, não é a tua vida. O projeto dele é abarrar a igreja do Senhor. O projeto dele é parar o trabalho de evangelização. Por que, que a gente descobre isso, amado? Porque inúmeras as vezes já aconteceu comigo e deve ter acontecido com você. Quando nós evangelizamos, visitamos uma família. Que os filhos estão nas drogas os, O marido já abandonou a esposa Está né, todo mundo sofrendo Você vai lá, ora, evangeliza A mulher aceita Jesus O marido volta, os filhos é, Volta para a mãe Deixa de acompanhar as drogas E aí tudo se arruma E o diabo perde Porque aquele ninho que ele fez Parou o seu projeto Parou de servir a ele Entende? Então ele tem o objetivo de parar você e parar a mim Quando nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17, 16 e 17 notadamente A gente vai ver um gigante que se levantou Qual é a ideia do diabo? A ideia do diabo é trazer alguém que é mais forte do que você Que é maior do que você Que tem mais força do que você para barrar você então ele barrou o povo de Israel inteiro com aquele gigante Golias. Né? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não para, ainda que o gigante se levante. Ainda que o espírito do governador se levante. Veja que Davi veio, atacou aquele gigante com uma pedra, cavou uma pedra na testa dele, ele caiu. Davi cortou-lhe o pescoço e acabou. Com a ameaça que estava sendo feita para o povo de Israel Então, preste atenção Aleluia na palavra de Deus né? Quando a gente vai ver Pedro né? O apóstolo Pedro Ele está falando que o diabo anda de redor buscando A quem possa tragar Quer dizer, ele não vai tragar qualquer pessoa Senão ele diria assim ele brama ao redor Para tragar qualquer um Não, ele diz procurando Buscando, arquitetando Quem ele possa agredir E atacar Será que você está entendendo O que eu estou falando nessa manhã? Em nome de Jesus, o Espírito Santo Está falando a você pela palavra de Deus Quando nós vamos ler Efésios E aí notadamente Nós vamos ler Efésios No capítulo de número 6 isso aqui é a palavra de Deus, amado A palavra de Deus é irrefutável Ninguém pode refutar a palavra de Deus, é verdade? Aleluia é, Efésios 6 e 12 de Efésios Nós vamos ler o versículo de número 12 do livro de Efésios né? Aleluia Aqui, né o apóstolo Paulo vai deixar uma recomendação ele diz porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue e sim contra os principados, as potestades contra as, as trevas desse século veja mesmo ele diz porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades Contra os principados das trevas desse século. Eita Jesus! Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está se referindo a séculos. Séculos significa 100 anos. 100 anos. Uma pessoa não vive é, mais de 100 anos quando consegue viver 105, 110, 115. 100 anos é o limite máximo de idade para um ser humano O que é que Paulo está dizendo? Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue Ou seja, não temos que lutar contra o nosso irmão Mas contra as hostes espirituais que atuam neste século Que atuam nas pessoas que estão nesse século Como ele está atuando lá no século de Jesus No tempo de Jesus, ele quer atuar no meu e no teu tempo Usando os principados que são governos, deputados, delegados, juízes Os principados desse século Para agir contra a tua vida né? Você vê agora uma maldição né? Que esses homens são corruptos é, a justiça não tem um real valor, a polícia não tem poder mais para controlar, o governo é um homem corrupto é, e assim por diante, porque o diabo está agindo nos principados desse século e nós não podemos nos enganar com isso, então o diabo ele não tem o o alvo do diabo não é a minha vida Nem a tua vida Mas o alvo do diabo é Jesus É por isso que Jesus Ele escreve né? Ele fala é, Lá em Mateus Jesus fala em Mateus capítulo é, De número Vamos dar uma olhadinha amados Número 5 é, Aleluia Notadamente o versículo de número 11 e 12 Jesus vai dizer assim Bem-aventurados Sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí, é por causa de Jesus. Exaltai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram ante vós. Então Jesus ele está falando que a, a agressão, a atividade de Satanás é por causa do nome dele. É por causa do nome dele. É porque você está servindo o reino de Deus. O diabo está furioso contigo. Por causa disso. Mas Jesus é mais forte. É mais poderoso do que ele. E ele vai te dar vitória. Fica com Deus em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra. Vá abrir a tua mente. Vá abrir. O teu entendimento. Que o teu espírito beba da palavra. Amém? Porque... Chegai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós Que Deus os abençoe em nome de Jesus Amém